Fala pessoal tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo do canal Dividendos e Reits hoje nós vamos falar sobre dividendos mensais então eu vou fazer aqui uma revisão do REIT Realty Income ou Realty Income é no ano de 2021 que é um REIT que paga dividendos em dólar mensalmente tá bom antes disso se você quiser acompanhar o nosso trabalho mais de perto é só me seguir aqui no canal do YouTube e se quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, é só clicar aqui em Seja Membro, se associar e você vai receber o link para participar do nosso grupo do Telegram. Lá no grupo a gente fala sobre investimentos e troca ideia e é um grupo fechado para pessoas que realmente querem falar sobre investimento. Pode ser no exterior ou no Brasil, carteira, etc. É lá também que eu posto a minha carteira mensalmente e a galera troca uma ideia, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, vamos falar do Real Income. E aí, nesse primeiro gráfico, já dá para ver que é um REIT que vem crescendo, dividendo ano a ano. Vamos falar mais sobre isso para frente aqui. Então, esse REIT ele investe em propriedades comerciais autônomas, independentes nos Estados Unidos, Porto Rico e Reino Unido. A empresa é um dos poucos REITs que paga dividendo mensalmente e não trimestralmente e registrou uma marca comercial para a frase The Monthly Dividend Company. Aqui a gente pode ver o ticker que é o O, é a letra O, ele é negociado na análise, seu IPO foi em 1994, atualmente ele tem 165 funcionários. Tem um valor de mercado de 22.5 bilhões de dólares, tem um dividend yield de 4.7%. Considerando o tamanho desse REIT e a segurança relativa que ele tem, é um yield até legal. O payout pelo FFO é 83%, ou seja, ele tem um dividendo relativamente seguro, né? está dentro da geração de caixa FFO do REIT. O preço sobre o valor patrimonial é 2,04 e aqui o preço sobre o FFO, de 18. Então aqui a gente pode considerar até 25, ainda está num preço bom. Então, atualmente, ele está num preço relativamente bom dentro da análise fundamentalista. Aqui a explicação e um pouco da história desse REACH, ele foi fundado por William e John Clark em 1909 para gerar renda mensal para os investidores. Desde a primeira aquisição de propriedades da Tacobel, em 1979 até hoje, continuamos a operar a empresa de acordo com dois objetivos principais. Primeiro, crescer e manter um portfólio imobiliário confiável para pagar dividendos aos acionistas. Depois, a nossa estratégia de investimento imobiliária é focada em possuir propriedades arrendadas líquidas a inquilinos como componente de serviço não discricionário e ou com preço baixo para seus negócios. Próximo. Temos como alvo propriedades localizadas em mercados significativos ou locais estratégicos para garantir a viabilidade da localização imobiliária para os negócios do inquilino. Então que tá falando basicamente de localização. Nosso departamento de pesquisa usa sua experiência em subscrição para avaliar as perspectivas de negócios de longo prazo dos inquilinos. Procuramos manter a diversificação geográfica do setor e do inquilino por meio de nossas estratégias de aquisições, o gerenciamento de portfólio e gerenciamento de ativos. Segundo, acesso seguro a capital de baixo custo para apoiar aquisições de imóveis que aumentam os ganhos. Então, isso aqui é importante, né? Isso que afeta o endividamento do REIT. Mantemos acesso aos mercados de ações públicas desde nossa listagem em 94, na Bolsa de Valores de Nova York. Atingimos e mantemos classificações de crédito de grau de investimento, isso é muito importante, desde 96. Então, muito bom isso aqui. Nossas relações com bancos comerciais e de investimentos fornecem acesso contínuo ao capital, para financiar o nosso crescimento e o nosso balanço conservador preserva um baixo custo de capital e oferece estabilidade financeira ao longo de vários ciclos econômicos então aqui ele está contando um pouco da história e da estratégia financeira desse rich olha que interessante ele tem um compromisso mensal de dividendos mensal pagamento todo mês nossos fundadores William e John Clark começaram com uma ideia simples usar o aluguel cobrado de propriedades comerciais mantidas sobre arrendamentos de longo prazo para apoiar dividendos mensais para os acionistas. Hoje, continuamos mantendo o mesmo compromisso com o dividendo. Então, a gente pode ver aqui que são 92 aumentos consecutivos no dividendo, 108 acréscimo de dividendo desde 94. Eles estão pagando aí dentro do FFO, está abaixo de 100. E aqui o crescimento médio anualizado desse REIT, 4,5% ao ano. Então podemos ver aqui em 94 ele pagava 90 centavos, depois ele passou para 1,09, 1,35, 1,66. Aqui ele deu um pulo para 2,15 em 2013. Aqui ele está 2,39, aqui 2,65 e aqui 2,8 dólares. Então 2,80 dólares. Esse está pagando em 2020, tá bom, pessoal? Ó, vou lembrando vocês, não se esqueça de deixar um like no vídeo para ajudar o nosso canal, tá bom? Vamos seguir. Aqui é a parte dos insiders. Isso aqui me chamou a atenção. É, lembrando que venda não quer dizer muita coisa, mas a compra quer dizer bastante coisa. Como não está tendo compra nesse REACH, nós não vemos aqui nenhum insider ou nenhum diretor Comprando ações desse REIT desde 2017. Será que eles não estão vendo valor mais nele? Porque não tem nenhuma compra. O que, que vocês acham? É, Deixe aí nos comentários. Será que o mercado está certo em estar tá comprando ele? Ou os diretores estão certos em não comprar? Alguém está errado. Segue o jogo. Aqui nós podemos ver os 20 maiores inquilinos. Então a gente tem a Walgreens, que tem 215 imóveis, representa 5,7% da receita. O Seven Eleven, ele tem 398 locações, 5%. Fedex 42 locações, 4%. O Dollar General tem quase 700 locações, hein? Bastante coisa. É quase 4%. Depois a Academia LA Fitness. 55 imóveis, a MC com 34 e por aí vai. Então a gente pode ver pela receita que não existe uma concentração, não tem nenhum inquilino com mais de 20% da receita do está tá? A maior aqui é 5,7% é da Walgreens. Aqui nós podemos ver o tipo de propriedade. Então veja, aqui nós temos varejo, industrial, escritório e agricultura. Tem um total de quase 6 mil imóveis, tá? E ele é distribuído o seguinte, 82% da receita é varejo, 11% é industrial, ponto. Então, o Realtor Income é um REIT de varejo, varejo. Então, tem que ter isso na cabeça, ele é muito pouco a parte industrial dele, tá bom, pessoal? Então, o Realtor Income é um REIT de varejo, quase 6 mil propriedades em varejo. Então, a gente pode ver aqui, ó, 82%. Ele é basicamente o REIT de varejo. Essa parte de industrial poderia crescer um pouco, né? Seria interessante para o REIT. A localização dos seus imóveis, Estados Unidos, Reino Unido e Porto Rico. E aqui nós temos fotos de alguns imóveis. Então, nessa primeira foto, nós vemos aqui um imóvel da Walgreens, né? uma farmácia, pelo que está escrito aqui. Seguindo, a gente tem aqui um outro imóvel desse REIT, que é o Fedex Office. O outro imóvel, que é da 7 Eleven, a gente pode ver aí que parece um pouco com é, McDonald's, né? o tipo assim de formato de loja. É aquele tipo de loja que fica no posto, assim, né? que fica em postos de gasolina, etc. Aqui, mais o imóvel é da Dollar General. A gente viu lá atrás que ele tem quase 600 imóveis. Né? Então, são esses galpões aqui da Dollar General e a Academia L.A. Fitness, é um grande imóvel também, pessoal, muito bonito. Bom, a maioria de nossas propriedades é alugada a lojistas de varejo, tá? Então, é basicamente isso aí. Então, o portfólio deles hoje é mais de 6 mil propriedades, a ocupação está em 98 e são 49 indústrias diferentes. Vamos falar um pouco do financeiro? Receita por ação, então veja. Aqui em 2015 ele tinha 4,33, então vem crescendo, hoje chegou a 4,81. Isso aqui é uma gestão muito boa, tá? É sempre importante, a receita está crescendo. A questão do FFO por ação vem crescendo, saiu de 2,98, 3,3, 3,21, 3,3 3 e 3,34 dólares. Então FFO crescendo, é importante também. O payout, sempre abaixo aí de 90%, então tranquilo, até crescer um pouco aqui. A dívida sobre o EBITDA é o ponto que me chama a atenção, liga um alerta nisso aí. Tudo bem, já faz muito tempo que ele está em 5, mas ele chegou a bater 6. Então aí para mim ele passou um pouco do limite, ele tinha que reduzir um pouco esse endividamento dele, tá? Aqui é o único ponto que eu achei crítico desse reach. tem que estar tá ligado. E aqui um pequeno resumo, tá? De 2015 a 2021. A receita, ela subiu. O lucro subiu, então melhorou. A margem líquida caiu. O payout subiu 8%. Então, é até bom, né? Se não passar aí dos 90% a 100%. A dívida sobre o patrimônio, ela subiu. Então, endividamento do BIT está subindo. E a dívida sobre o EBITDA também subiu, 11%. Então... Esse endividamento aqui, a gente tem que estar de olho nele, tá? Porque ele vem subindo aí. Mas, onde eu quero chegar aqui, na conclusão desse vídeo, é um REIT muito grande, de 22 bilhões de dólares. Paga dividendo mensalmente, tem o FFO e o dividendo seguro, mas está com o endividamento aí um pouco alto. Então, é o ponto onde eu deixo aí, flegado para vocês estudarem. Tá bom, pessoal? Então, esse aí é o Reult Income, um dos mais fortes, do mercado norte-americano um dos melhores então se você gostou desse estudo deixa um like se inscreve no canal e coloca nos comentários aí quem tá certo os insiders que não estão comprando ou o mercado que está comprando tá bom então por hoje é isso um abraço e tchau